Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente das variônicas Hoje é sobre o pó de basalto E é, uma, é um tipo de adubo Ele é moído de pedra basalto Esse tipo de pedra aqui que ele é moído Que é a pedra basalto E esse é o pó Esse aqui é o pó, de, é o pó O pó de basalto É um produto que ele pode ser Para qualquer tipo de planta Orquídea, flor do deserto Café, feijão, arroz Cebolinha Couve Todo tipo de planta Ele pode ser colocado Porque ele se trata de um produto natural Então é um pó natural Que é o pó da pedra que ele é, tem uma volumetria bem fina que ele é três peneirais uma mais fina uma média e uma mais grossa a mais fininha é para efeito imediato a média é para efeito de uns 30 dias e a mais grossa durante 90 dias então isso aí o alter é muito apropriado para recuperação de solo cansado por exemplo às vezes você tem um vaso com uma flor a terra já está cansada então você coloca aí umas 100, 200 gramas dele Pode colocar sem medo porque não vai ter problema de requeimar a planta. Então é um, é um produto muito útil, principalmente para quem tem jardinagem. E também para quem tem outros tipos de cultura também. Agora a produção nossa dele é pouca. Ainda não dá para uma produção, por exemplo, para cana, para café. Então a produção nossa dele ainda é pouquinho. Porque ele leva um certo tempo para preparar ele. Então não é que só já pega ele na pedreira e já vai colocando na flor, não é. Então ele tem que ficar um tempo para descansar. E, e os amigos aí que tiver interesse aí, a descrição está embaixo aí no canal, é só entrar em contato. Aí pela descrição e é um produto que nós comercializa ele também aí no Mercado Livre, no do e também temos tem vendido bem dele é um produto que tem 73 nutrientes bem mais do que o adubo a diferença dele o adubo, porque o adubo você não pode pôr ele não em orquídea porque dependendo do adubo você põe no orquídea ele mata até as raízes da orquídea e esse aqui não esse aqui você pega você pega aí um, um punhado dele que nem tá na mão aqui você põe no pé da orquídea e joga uma água em cima não tem problema nenhum e aquela parte mais fina vai descer já para as raízes para efeito imediato a outra parte fica parada mais em cima mas também conforme depois você vai jogando água elas vão descendo também então é um produto que a gente tem ele aí Pedir o pessoal aí para se inscrever no canal. Deixar o like aí poder crescer, crescer fazer os comentários. E logo que nós tiver com 5 mil inscritos aí nós vamos fazer um sorteio. O qual vai vamos sortear um um diamante. E também umas variônicas Pessoal aí que tem acompanhado o canal e tem feito uns comentários o pessoal comenta aí alguma coisa que quer saber dos vídeos algum vídeo que gostaria que a gente fizesse aí que tiver na, na, na altura da gente a gente faz agora o pó de basalto eu estava devendo esse vídeo aí para o pessoal porque eu tenho um vídeo sobre o pó de basalto aí o pessoal tem um pessoal tem pedido para fazer outros vídeos explicando quais plantas poderia pôr o pó de basalto ele é para todo tipo de planta, o assim, pessoa não precisa ter medo não e outra, não tem quantidade, se você pôr um pouquinho assim, tá bom se você encher a mão e pôr meio quilo, também não tem problema ele é um produto natural, ele não, não vai causar o estrago a tua planta então é... esse é uma das, das coisas que o pessoal tem perguntado ah, mas que tanto que eu ponho, que tanto de que tal... Ué, um vaso um, põe um vaso simples aí que pega 15 litros de terra ou 20 litros se você pôr a mão mais ou menos é 100 gramas você põe uma mãozada dessa aqui nele já põe a água é para ele é o suficiente já para um, seis meses daí seis é meses você põe mais outro tantinho até que, que o pó de basalto vai recuperar aquela terra cansada ela vai passar a ser uma terra fértil então isso aqui para recuperação é a mesma coisa de calcário quer dizer, ele é melhor que o calcário porque ele tem mais nutriente e ele é feito dessa pedra essa pedra imbuída vai dar esse poço aqui então é um produto muito útil tem ido bastante aí para muita gente para São Paulo, para todo lado aí, Amazonas Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. O pessoal tem comprado e tem elogiado ele. Agora eu não tenho... Aí o pessoal que tiver interesse em grande quantidade, eu não tenho. Esse aqui é o máximo que eu consigo fornecer agora no momento dele é de 200 quilos, 300 quilos. Mais ou menos. Que eu tenho uma média descansada dele, mais ou menos 600 quilos. Então na hora que vai terminando esse aí, já entra outro para já para descansar a preparação dele não é igual ele sair da pedreira lá na pedreira ele sai tudo misturado com pedra e depois ele tem que ser peneirado e também tem que ser descansado ele não pode pegar ele já peneirar e comercializar ele então é não é muito simples ele é meio trabalhoso para você preparar ele eu vejo um pessoal vendendo aí nos canal aí umas coisas O pessoal pega lá, dá uma coada lá com pedra e tudo lá E coloca no saco aí e vende aí pro pessoal Então O meu não é assim, o meu ele é peneirado, as três peneirais E E ele é descansado e lembrar os amigos mais uma vez aí, para se inscrever no canal, dar uma força para o canal poder crescer. Nós já estamos aí beirando os 1700, 1800 inscritos. E logo, quando tiver 5000 aí, nós já vamos fazer um sorteio. Vou fazer um sorteio de um diamantinho, logo, logo, eu vou mostrar o diamantinho que vai para o sorteio. Também umas varionicas e umas outras pedras, umas outras gemas também, muito bonita. E o pessoal que tiver interesse por esse produto, a descrição está aí, aí do vídeo entre em contato a gente conversa e precisar de alguma informação, alguma coisa, a gente vai conversando Lembrando mais uma vez que é um produto natural, não tem química Não tem mistura de nada, esse aqui não é misturado nada nele, não mistura outra coisa A não ser o próprio pó da pedra é de baixo teor de alumínio, é de baixo teor de ferro, então é pedir o pessoal aí que, que dá uma força aí, uma boa tarde Maurício Moncoca e Deus abençoe a todos.